Obrigada. E nós estamos é aqui, né? No... A que ok. chega na fase 50. 50, 50 então, um <risos> tá bora lá. Gente, primeiro primeiro trânsito está bacana. Para começar. Que ela, ela, ela sai de lá pensando é. uma coisa, ela chegou ah, aqui, ela já esqueceu. Eu ganhar. Deixa o link versinho. E é o desafio ah, que a gente chega na fase 50, né? Mas o Lucas tá. Não, o Lucas não. A Dani tá trapaceando. Não, eu tô usando trava. Caiu, já caiu na trânsito. Ainda é com voar de graça. Não é robux? Eu não sabia. Não. Que legal. O robux é não, com tapete. Ah! É. Ah, morreu? Eu não morri até agora. Vocês vão olhar a de... edição. <risos> Vocês vão olhar aí a parte da vida. Vocês estão vendo aí que tá acontecendo. Olha só. Depois, a... Olha, cara, Depois o Lucas não, vai não, ver o que fez. Tá De pronto. Depois, o, Luca depois o Lucas vai olhar lá O verde vai ver morreu Ela não vai ser morrendo Isso é viu? Não... Vai ser sem graça, mas vai ser engraçado Vai ser meio engraçado, meio sem graça Vai engraçado Eu morri Vai tirar essa roda na cara, morreu Minha primeira morte Ela tinha golpe, ela tá a, a tia Copia não vai me engraçar, porque eu passei <risos> Ai, ah, eu também A gente a é mais longe Que é o meu equilíbrio, que é o meu equilíbrio Eu acho que ele é mais longe É sério? Ele é azul, verde e amarelo. Nossa. E termina com vermelho. Passei ah, com três. Ai, gente, eu gosto de vermelho, gente. Ah, eu gosto mais de roxo. Ai, ah, gente, eles só preferem roxo. Porque eu amo roxo. Ai, ai. Como ai, é que passa, faça? Essa aí você tem que passar na azul. Nas cores, tá em cima. Isso mesmo. Ai, ah, gente, Isso. eu morri três vezes no é. seguinte. <risos> ah, aquela Páscoa que eu tô tá falando. Tô chegando. Ai, eu tô na 16. Né? Eu tô na 13. Não, tava doce. Agora você é sete. <risos> tipo, eu tinha um pontinho caindo. Era você de bacon? Era uma bacon caindo? Era é uma bacon caindo. Era Mas ela tava pertinho de você? É, então, quando, quando ela morreu, ela tava um é pouquinho perto. Então não, né, Lucas? Porque eu tô longe. um pouquinho longe. Eu, tô eu consegui correndo. ela ver aqui. Ah, eu tô vendo uma garotinha caindo lá na fase. Que fazer lá na fase. Não, na fase lá do outro lado. Do outro lado, atrás Passei E eu tô chegando Deixa eu ver, cadê você? Eu tô... eu quero que é você Oiiii Eu tô aqui Ele vai partida Eu tô ganhando nos 19 Eu tô ganhando nos 19 Ele é muito... Ele é muito redondo Eu tô ganhando... eu tô ganhando nos 19 Eu tô ganhando... Eu tô ganhando a 19 E eu morri é que isso aqui é muito pequeno. Ai, quase que eu caí. Mas eu passei. tô caindo aqui. Ah, essa eu passei de primeiro. Não, é por ver, gente? Esse aí eu passei. Ai, só vem Ah, esse aí eu já passei primeiro. Esse aqui também passei. De primeiro Tô no final agora. Ah, essa daqui de quatro. Pessoal, a gente não vai mostrar que fase que a gente tá, tá bom? Tá bom, é melhor. E não pode falar, né? É verdade. Eu vou só falar. Eu não, vou perguntar, que fase você tá? Entendeu? É, só se eu. Não, eu vou. Eu. Eu vou falar por exemplo, tá, gente? Por exemplo. Lucas, que fase você tá? Aí é, ela fala... eu tô na tal fase, entendeu? Eu gordinho que ela falou Gente, entendeu? É o que a gente gente, a gente, a gente. Na verdade, o bicho E o que é eu deixei um dia o computador ligado. Que dia? Na tomada, que dia não. Que fase você tá? Na fase 19. E eu na E eu na 26. Gente, eu não me lembro do que um dia que eu deixei o computador ligado. O que aconteceu? Ele ficou lá 36 minutos gravando. Mas eu tinha que excluir tudo. Ah não! Ah não! Eu vou excluir esse vídeo! Nossa, a sua absurda! Sabe que essa fase aqui é a fase! Ah, é a 29, ela, ela era muito A 28 era muito difícil! Ela, ela tem que pular! Você, fala lá, que Você a falou a fase! Você falou a é, fase! De não, eu tinha que falar a fase! Ah. Não, não, é mas, eu, não é essa, tal E é tal, não, não é essa, assim, tá? fala Gente, eu tô usando gravador pra gravar agora pro computador, tá, gente? Eu queria gravar no celular, pega um outro gravador. Beleza. Mas se eu for na conta. Será que é? Esse? Eu acho que, o é o que eu Eu achei não era o vermelho, mas é o vermelho. De novo. De novo, vermelho. Que bacetado, Eu tô na, 23. Eu e tô na 23. 23. E eu tô na 32. Então, tô chegando. Tô chegando, qual? Na verdade certo. eu não tô tão perto, né? É, Será? Lucas, sabe? eu posso chegar aí? E quando eu chegar ah, aí... vai até o 35. até começar... o 35. Não. A gente... Eu vou vamos pular o vídeo pra eu chegar lá com você. E você vai ficar esperando pra gente começar o desafio ainda. Sim. Pra gente continuar. Então bora lá. Já volto com vocês. Galera, voltamos aqui, né, Lucas? Sim. Então bora lá. Ah. Estamos aqui na 34. Gente, eu vou ficar de normal. boa. Dia, isso, eu acho que é ozinho. Assim. Mas vamos fazer desafio vai, em equipe? Vai. Tipo, equipe. cada um vai andar perto do outro. Vem, vem. Tem que andar no mesmo lugar. Tô Você tem que cair. Eu tenho que cair. <risos> Agora é, eu, eu, eu. Deixa eu tentar. Vai, eu. Vai eu. Vai aqui. Eu. Eu. Cai. <risos> eu tive <tenho> que cair. Cai, <risos> João. Agora eu. Eu, eu, eu. eu. eu. Aí, galera. Eu, eu, eu. eu. Agora eu sou eu. Eu eu. <risos> eu, eu, eu, ae, vem, garotona, e se é, estiver é, é perto, tá gente, não é grudado, se grudado seria muito difícil, né? vai ser, um pouco, ah, vamos fazer uma competição assim, quem chegar na fase 50, é só que, juntas, juntos, é que juntos, juntos é eu morro, Lucas. Você tem que morrer também? Não, é sem pra É junto. É é sem trava? Tem trava chique. Não, gente, olha pra assim, cima. Igual que a. Catupar, uh, é igual o que eu tô fazendo. Uh, ele viu. Uh, mas esqueceu que ele vira pra cima de novo. Deve virar pro me mesmo, virar para o mesmo lugar. Vai, <risos> Eu tenho que falar. Gente, é só o desafio pro Lucas, tá, gente? Eu tô desenvolvendo. O outro lugar vai fazer um papo. O Lucas vai, tá, gente? O Lucas vai. Eu não quero... não você... mais. Eu não vou fazer o desafio, ela é muito difícil. Ah, você vai fazer o desafio desafios chega chegar no quarenta? Eu, eu vou fazer. É. Eu vou, vou fazer, fazer, fazer desafios de... chega de... e chegar no ah. vai. Ó, eu vou fazer mais nem Não, eu tô na 41, posso... só para mim. Não, eu não vou nem fazer, mais só para você. Não vai, chega. Não, eu vou expulsar do vídeo. Não, tem que me expulsar eu sou do vídeo para mim. E eu vou roubar o carro. Eu não pode roubar meu canal se não roubar o seu canal. Tá bom. você, não fala, já, você não tem que, que, que jogar comigo. Tem que chegar na minha faca e chegar na, tá na 50. Vai. Oh. Pode deixar a de tia. 20. Ai, a pessoa tá atrás de mim. Mas não, mas não. Você não, a pessoa. Ai, eu vou chegar também. Mas você não pôs a mesa no contente. Eu vou pegar o jogo da gente. E é um bônus. Como você criar o box grátis? É bem fácil. Não é difícil. Não, é difícil. Mas um o pessoal sabe game. nem que eu ganhei. É grátis? Você vem aqui ver esse vídeo e depois vai lá mesmo ver, tá, gente? É de Game Passes. Você vem lá, vai criar sua Game Pass é, você... e colocar quanto custa, né, gente? Pra você conseguir ganhar. Ai, deu pro Lucas, só que ele continua na mesma pasta. O Lucas tá lá. No... O Lucas... Então bora lá, né? O Lucas tá jogando negócio. Bora lá. Do... Eu não tô, não. <risos> Tá no... Gente, eu só tá vou estar mostrando aqui Porque como eu ah, roberto, né, como tô... ah, não gosto, Não tem como despertar Que legal Você vem aqui, né, gente vou, Eu vou pegar aqui um de comando Você vem aqui em configurações, tá, gente? E eu criei hoje, tá, gente? Ah, mas eu vou voltei pro Dark Aqui você vem pra cá, clica aqui mesma Se você quiser né? clicar, Será você que eu não que é cara. fácil mesmo? E coloca mais cara, tá, gente? Coloca meu máximo Aqui um cara, e você vem aqui no inventário para ver não. quanto custa mesmo. Vermelho. Porque você não entende direito quando ele fica com esse vírgula Ah, lá. vermelho. Gente, e não. você tem que ficar... Peraí, ficar... Pera posso falar ficar? Peraí, peraí, é depois, depois você explica. Não. E, gente, você vem aqui e vê quanto custa essas game que você foi, né, gente? você vai ganhar robux? Um dia. Um dia você vai ganhar um robux um ou amanhã, Miami. Logo depois pode ter uma sorte de seu amigo ter robux, você pode falar ele pra comprar, ele compra e você só tem robux, E pra você conseguir comprar as, as gamepads, as bags, assim, gente. É, aí você consegue comprar qualquer coisa. É, você consegue comprar coisa, que legal, que... tem outro lado. Que laranja é esse? Você vem aqui, de novo, tá, gente? de novo eu vou em outra dessa vez para mostrar Ai tô tudo custa buraco. ai eu tô chegando marrom ai não gente eu vou mostrar para vocês aqui fácil. gente eu vou mostrar aqui o outro que é eu sobre sobreviva Pig que é esse jogo que ele tem bastante Game Pass que é um bronze, né? que é, é chocolate. de chocolate que ele é muito caro ai eu tô vendo um chocolate amargo esse lugar de chocolate amargo e gente é esse aqui Tá disponível uhum. o link uhum. do vídeo O link da, do jogo tá na descrição, tá, gente? E se vocês darem Robux pra gente Pode criar um grupo de inscritos, tá, gente? É, um grupo de... Nossa, Para inscritos, né, gente? É para inscritos, tá, gente? Só se vocês darem Robux pra gente Que a gente pode fazer isso Então... É bora lá pro não jogo! Não tá bom, você tá lá no marrom E eu vou, eu tô entrando Quem chegar no, quem chegar no último... Não, isso aqui não. Nada de desafio. <risos> Oi, de morri. Ué, legal. Eu não é nada fácil. Por que vocês estão Super inicial. Super Só pai, né? Ai, esse laranja. Deixa, esse de te... Meio claro hum, vou te Onde você está? Eu tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Rose, James, le... Lê... Tá, Caiu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 nossa. Ninguém tá na 10. Agora eu tô na 10. <risos> Ai, não, mãe. Ninguém tá na 10, agora eu tô na 10. É, eu tô no Dark já. Vai casgando, vai morrer. Vai morrer. Corta. Não. Ai, gente, fiquei enrasada. <risos> fiquei engasgando. Ai, o que, que é isso? Gente, onde que quando o Lucas morre, eu não consigo, não consigo respetar animais. Ah, não. Ah, não. Que difícil. É difícil. do Minecraft. É de Minecraft. É de Minecraft, é de Minecraft é gente. De Minecraft. Não dança, Manuque. Não exploda, Manuque. Não, não pode. Tá, os Não, não. Meu, meu, meu. <risos> Ai, difícil, que aí. Então a gente vai dar fim no vídeo, porque já estão minutos Tchau, pessoal.